Quantas curtidas teve, qual que é o país, qual que é o país que está anunciando, a idade que é de 20 a 25, tá vendo galera? Essa é, meu Deus, essa é uma das melhores ferramentas que eu já vi, tá galera? Por isso que o Thiago fatura milhões e milhões e milhões. Quando a gente vai aprendendo mais e mais sobre o marketing digital, a gente consegue ver várias ferramentas que ajudam demais galera, demais mesmo. voltar aqui. Fala galera, beleza? Trazendo para vocês aí mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar das melhores ferramentas que eu já vi para o marketing digital, tá galera? Essa é a ferramenta onde a gente vai conseguir achar os melhores criativos, baixar, modificar e subir para nossa para nossa campanha, tá galera? Essa ferramenta eu trouxe para vocês algum tempo atrás, mas foi bem breve, eu passei por cima dessa ferramenta. Hoje eu vou falar um pouquinho mais a respeito dela, porque essa é uma das melhores ferramentas e até o Thiago Fincher usou ela no lançamento, tá galera? Mostrou pra gente ali uns pitaquinhos dela como que funciona, mas não falou a profundo a sua estratégia, como que ele utiliza. Só algumas pessoas que trabalham já no marketing digital conseguiram sacar a estratégia que ele utiliza, onde ele utiliza duas ferramentas, é a Sunrush e a ADS a Spy, para ele achar o melhor criativo e a Roche. Para ele saber qual que é o link que está mais enviando pessoas para o final do funil. Pessoas que compram tanto no, tanto no boleto quanto no cartão. Aí ele faz a mesclagem dessas duas ferramentas. Essa daqui eu já consegui destrinchar, já consegui verificar... Realmente o que, que é bom, o que, que é ruim Então vou passar para vocês o meu ponto de vista Onde que a gente consegue atacar nessa ferramenta Para a gente achar os melhores criativos Tanto aqui do Brasil quanto de outros países, tá galera? Então vou mostrar duas maneiras para vocês estarem é, Achando os criativos para vocês do nicho que vocês estão subindo, tá galera? Essa daqui é uma das melhores ferramentas Eu já deixei a Big Spy de lado Pois essa daqui é mais completa, tá galera? A gente consegue achar tanto do de um nicho específico, vamos supor. Eu quero achar somente criativos de cabelo. O meu forte que eu tô subindo ainda é anúncios para nicho capilar, né? Então eu vou trazer para vocês algumas referências sobre isso, tá, galera? Então assim, eu quero simplesmente, eu quero achar todos os criativos voltados para cabelo. Eu venho aqui, galera, e coloco aqui, ó, cabelo e adiciona aqui. Ele vai me Mostrar todos os criativos com essa palavra chave que estão rodando aqui no Facebook, tá vendo galera? Ele vai me dar tudo relacionado a cabelo, vamos dar um clique aqui ó, vamos ver esse criativo aqui ó, ele me mostra aqui é, o criativo em si, ele me mostra todas a URL, ele me mostra o gênero, aqui ó, gênero, male, que é mulher, localidade Brasil... Aqui o grupo, aqui ele me mostra qual que é as plataformas desse site, que né? aqui é um e-commerce, aqui ele está mostrando o que que está voltado. Então assim, a gente vem aqui, vamos colocar aqui em português, tá galera? Vamos deixar em português aqui mais ó, a tecnologia que eles estão usando. Daqui a pouco eles traduzem tudo isso daqui, tá bom? Aqui, perfeito galera, ó. mostra tudo, tudo, tudo, tudo, ó quantas curtidas teve, qual que é o país...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 É, algumas pessoas estão recebendo até 900 pesquisas, tá galera? Então você vai lá, faça o cadastrinho rapidinho Você, Eu não sei como que eles é, analisam para você receber as pesquisas aqui, mas algumas pessoas recebem 100, outras 200, eu já cheguei a ver a pessoa mandar mensagem e falar, ó, oh, eu fiz o cadastro e recebi 900 pesquisas de graça, imagine, 900 pesquisas dá para você montar muito, mas muito criativo mesmo, tá galera? Vamos dar uma continuidade aqui, ó, ó lançamento de máscara aqui, ó, tá vendo, ó, tem tudo, tudo, tudo voltado a cabelo, tá, galera? Ah, mas eu não quero pegar criativos daqui. Aí você vem aqui. Escreve hair. Só um minutinho, vamos tirar esse daqui. Pra ele só puxar hair. Vamos ver se... Ó, tá vendo aqui? Esse esse, esse criativo, ele tá voltado para, para o Egito, tá vendo? Ó? Mulheres de 35 anos, 10, 10 curtidas, 20 comentários... Então galera, vocês conseguem. Meu Deus, velho. Essa é uma das melhores ferramentas. Valicadas. Ela é um pouquinho cara, galera. Se eu não me engano, ela é. 100... 129, 139 ali. É... para você pesquisar duas mil vezes, alguma coisa assim do tipo. Eu não tenho certeza. Eu tô utilizando ainda grátis, tá galera? Então por isso que eu tô deixando o link aqui embaixo. Porque nesse link você consegue usar várias vezes de graça, tá? Não precisa pagar. Caso vocês já esteja num nível maior que você consiga pagar tranquilamente, vai lá e paga, tá, galera? Porque é uma das ferramentas aí que veio pra deixar o Big Spy no chinelo, tá bom? Vamos descer mais aqui um pouquinho. Ó, Estados Unidos, Índia. Estados Unidos, Índia. É, tá, tá, tem bastante anúncio da Índia, tá vendo, galera? Então, vamos lá. Aqui... Ó, deixa eu, vamos ver se eu consigo pegar um vídeo aqui que ele mostra que a gente consegue baixar, tá, galera? Na versão paga você consegue baixar o... o... Ele só peca nisso, né? O Big Spy, na versão que a gente usa, utiliza free ali, a gente consegue baixar totalmente grátis, tá, galera? Aqui você tem que ter a versão paga para estar tá baixando o criativo, tá? O de vídeo. O de imagem, ó, o de imagem aqui, vamos pegar uma imagem aqui. Eu vou mostrar para vocês. Eita. Vamos ver aqui rapidinho. Deixa ele carregar, tá? A de imagem eu utilizei um, uma extensão, tá galera? Depois eu coloco o nome da extensão para vocês aqui. ó. Essa extensão aqui em cima, tá vendo? Aqui ó? que ele mostra aqui. ó. É... Eu consigo clicar com o botão direito e baixar a imagem, tá vendo? Tem, Tem sites que eu não consigo baixar. Clicando com o botão direito eu não consigo ter acesso a essa, esse pop-up aqui onde eu consigo abrir a nova janela e baixar a imagem. Com essa extensão aqui, não importa qual site que eu esteja, eu consigo clicar com o botão direito e salvar como aqui a imagem, tá bom galera? Certinho, vamos lá. Aqui a gente pesquisou pelo termo, tá galera? Eu mostrei aqui para vocês pesquisarem sobre o termo. A gente consegue pesquisar cabelo, fumar, emagrecer. Você consegue ampla marketing digital, galera. Então você consegue pesquisar sobre o termo agora sim vamos supor a ah, eu já eu já promovo um produto agora eu quero ver o meu concorrente eu quero ver o que, que ele tá fazendo qual que é os links que ele tava tá mandando qual que é o funil dele então a gente consegue colocar a url aqui e ver todos todos os anúncios que o seu concorrente tá fazendo independente se ele tá usando o tráfico pago tá galera a gente consegue ver tudo tudo nessa ferramenta a gente consegue destrinchar muito, mas muito bem mesmo, tá, galera? Então, eu vou passar aqui para vocês como que vocês vão colocar. Aqui do lado direito, deixa eu só voltar aqui, porque normalmente é em inglês, tá, galera? Eu só coloquei ali em português para a gente estar tá analisando melhor. Agora, a gente vai aqui URL, tá? O que que a gente vai colocar aqui? Uma URL. Vamos vamos colocar aqui o Forma de Negócio Online, do Alex Varga, né? Vamos colocar aqui, ó, FNO. Deixa eu só apagar esse daqui, pegar o link inteiro, tá? Vamos colocar aqui, vamos ver qual que é os anúncios do Alex Varga, tá, galera? Então a gente consegue vir aqui, deixa eu só apagar o ruim que ele, você tem que apagar tudo aqui, só para ele mostrar o específico que você tá procurando, tá? Para ele não mostrar aleatoriamente ali para você, ó. Ó, de 497 imagem, imagem, vídeo. Ó, a testemunha aqui, prova social, né? Vídeo falar de negócio online, o que que é isso aqui? Isso aqui eu acho que é um negócio de, É propaganda dele também, ó. Tá vendo, ó. Galera, então assim, a gente consegue ver o termo... A gente consegue pesquisar o termo que que a gente quer achar um criativo para a gente baixar, modificar. Galera, eu sempre falo, não baixe simplesmente o Criativo cru e suba, tá galera? Sempre analisa o criativo ali, o que, que você pode trazer para sua realidade e subir no seu criativo. Então, sempre analisa o que, que o seu concorrente está fazendo, qual que é a melhor... Não precisa reinventar a roda, galera. Basta olhar a roda do vizinho, trazer para sua realidade, modificar e subir ali, tá bom? Isso é crucial, tá galera, para você estar tá se desenvolvendo a fazer vários criativos, a estar tá analisando métrica, entre outras coisas, tá? Então, essa é uma das melhores ferramentas que a gente tem em 2021 para a gente estar tá baixando o criativo, modificando e subindo para o nosso produto, tá galera? É uma das melhores ferramentas que tem no marketing digital. É por isso que o Thiago. Faz milhões e milhões. Ele não precisa estar tá reinventando a roda todos os dias, tá, galera? O Thiago Fincher não precisa estar tá reinventando ro a roda todos os dias... Simplesmente ele começa a analisar o que o concorrente dele está fazendo E copia e modifica e traz para sua realidade Assim ele consegue vender muito, mas muito mesmo Basta você ter um capital de giro ali Onde você consegue investir um tanto de dinheiro E esperar aquele dinheiro voltar para você, para você estar tá reinvestindo Simplesmente assim, tá galera? Essa ferramenta é muito sensacional, galera Eu estou me surpreendendo cada vez mais que eu analiso Cada vez mais que eu analiso eu essa ferramenta por isso tem muita gente ganhando dinheiro galera simplesmente por causa disso copia uma estratégia que tá funcionando traz para sua realidade e mão na massa galera é simplesmente isso é impossível não tá ganhando dinheiro só não ganha dinheiro quem não quer galera tá é simplesmente assim você tem que ter um capital para você tá fazendo um giro ali simplesmente é isso você porque você tá com a faca e o queijo na mão só você colocar isso em prática galera, se você não colocar isso em prática não vai servir de nada essa ferramenta Baixou, modificou, subiu na sua campanha, analisou ela, deu boa Continua, só subir o orçamento que vai vir dinheiro Tá galera, essa é uma ferramenta extraordinária que eu trago pra vocês aqui Espero ter que esse conteúdo seja de grande valor para você, tá, galera? Então, assim, essa ferramenta é muito, mas muito sensacional mesmo. Eu já deixei de usar a Big Spy. Eu só tô utilizando essa ferramenta, beleza, galera? Se esse conteúdo aqui fez algum sentido para você, galera, não esqueça daquele joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo, hein?